Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta quarta-feira. Não, quarta-feira não. Hoje é quinta-feira, né, meu povo? Opa, pera aí, hein? O pessoal Tá fazendo mágica aqui, né? Olha aí, a partir de agora, então, você vai interagindo aqui junto conosco. Fica à vontade para você participar aqui através do nosso canal ...no 997 82 ...e também você vai compartilhar aqui o nosso programa... ...a edição de hoje aqui do Jornal da TV SB Notícias... ...clique no gostei e ative o sininho, tá certo meu povo? Então vamos em frente que atrás está cheio de gente... ...bom, nós estamos aqui é, nesse momento... ...estamos tendo algumas manutenções... aqui nos estúdios do Jornal da TV SB Notícias... Algumas manutenções aqui técnicas é né, para levar para você é né, amanhã, ou depois aí a melhor imagem para você que acompanha o nosso jornal, sempre procurando, sempre se preocupando com você, internauta. E com 89 votos a 5, o deputado estadual André do Prado foi eleito presidente da Lespe da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Essa votação ocorreu ontem, lá na Assembleia, nós é, tivemos 94 deputados que votaram, né? foi ontem à tarde, ou às 15 horas. A nova mesa diretora da Lesp. Eleita durante a sessão realizada no dia de ontem, é composta pelo primeiro secretário, deputado Teunílio Barba, do PT, e pelo segundo secretário, deputado Rogério Nogueira, do PSDB. Em sua primeira fala, à frente do Legislativo barba, é, paulistano, André do Prado agradeceu os votos recebidos. Ele disputou com o então é, deputado também, conseguiu cinco votos na, na oposição. E agora, o deputado de 53 anos, o André do Prado, vai é, comandar aí o bienio da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Né? O candidato do PSOL, Carlos Gianazzi, como eu disse, recebeu Apenas cinco votos. Em Piracicaba, uma bebê recém-nascida foi localizada numa área de canavial, né, numa área distante. A denúncia veio para a polícia, que foi constatar. E realmente, olha aí, uma bebê recém-nascida com um cordão umbilical... É, foi localizada neste canavial na cidade de Piracicaba. Ainda não tem informações é, de quem possivelmente poderia ter deixado essa bebê, essa criança lá, né? mas é, ela já foi socorrida, levada até o. até o SAMU, né? a unidade de resgate, levou até o a unidade de urgência e emergência lá da cidade de Piracicaba. Né? Lamentável que tem pessoas ainda que fazem esse tipo de, né, de, de, de, de situação, deixa acontecer. Lamentável que tenham pessoas que ainda fazem isso. Mas a polícia vai tentar localizar, ver o que realmente, se foi a mãe que abandonou né, é, esse bebê, foi acolhida, é uma menina. Né, foi acolhida aí pela unidade de resgate. Esperamos agora que a criança, né, a bebê, se recupere. Uma bebezinha tão linda, né? A gente, claro, que não vai mostrar as imagens. Né, tal, né, é, a imagem ela está aí é, ofusca, né? Porque daí se não tira os direitos de, né, da, da criança e do adolescente. A Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Santa Bárbara do Oeste. Veja só, ah, tem um programa aí que vai orientar né, a população aqui é, recém-diagnosticadas com câncer. Né? A iniciativa denominada Eu Estou com Câncer e Agora é voltada para homens e mulheres, adultos e pais e crianças que têm câncer. Trata-se de um projeto piloto aberto para moradores aqui do município e também da nossa região. Superintendente da Administração Geral da Rede Feminina, Carla Bueno, explicou que a iniciativa tem como objetivo, com informações do tipo, né, para você que recebe aí o diagnóstico já precoce, já para tratar a doença. Então, é um projeto muito bacana. Eu estou com câncer e agora através da rede feminina de combate ao câncer aqui de Santa Bárbara, tanto para homens como para mulheres, né? A importância aí do acompanhamento é, do especialista, fisioterapeuta, nutricionistas, né? E a gente vai estar aqui, claro, é, acompanhando também esse projeto juntamente com a rede feminina de combate ao câncer. É importante dizer que quanto mais rápido você é, diagnosticar e também é buscar é, o conhecimento para combater a doença, a chance de você é, ter um tratamento positivo é ainda maior. Tá bom? Olha, quero agradecer a você que nos acompanha aqui no Jornal da TV SB Notícias. Olha, se você tiver reclamações aí da, da sua rua, do seu bairro, entre em contato conosco. Vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias. Continue aqui sempre junto com a gente. Tá bom? Então é isso aí para você. Até amanhã, meu povo lindo. Porque mexeu com você, mexeu comigo.